Uh, a Neuro disse que deficiência intelectual não tem cura, mas a Fátima conta que o Edinho, o filho dela, estava com a Fátima hoje à tarde, é, aumentou o QI, o coeficiente de inteligência, depois da intervenção. É possível a gente aumentar o QI, gente? Sim! Sim, Sim. Total. Sim. Total. É possível a gente Como melhorar... Atrasos, é para isso que a intervenção serve para aumentar a inteligência Gente, o melhor investimento que vocês fazem e dão para os filhos de vocês é estimular cérebro Porque é isso que vai fazer eles se desenvolverem e ficarem melhor depois que a gente não estiver mais aqui, né? Então, a melhor coisa que a gente fez é estimular cérebro, total, né, Ju? Total. Conta um pouco disso. O que disso. acontece só então é o seguinte, gente, assim, super dá, óbvio que dá. Você tá fazendo uma estimulação cognitiva, você tá, você tá amadurecendo o seu cérebro, entendeu? Então, assim, eu até falo, por exemplo, né, vamos supor, o curso tem o um foco, a gente tem um objetivo ali, que é atenção, função executiva. Mas, gente, o, o cérebro é todo interligado. Na hora que você cutuca uma coisa, mexe em outra mas tanto para prejudicar quando você tem um prejuízo para fazer derrubar tudo, quanto que na hora que você começa a levantar, começa a levantar também. Idola, eu amo, eu amo essas suas, eu amo essas suas explicações de quem é TDAH, porque para nós TDAHs, a gente precisa, a gente entende se a coisa for uh, numa linguagem que a gente tem. Então, você explica de um jeito a que a gente entende. A minha explicação é saúde TDAH, mano. Porque assim porque pra que organizar a aprender, o que Eu preciso né? falar. Tem que ser na minha linguagem. Então, é de um jeito que as pessoas entendem, não é aquela linguagem técnica chata, porre. Eu adoro fazer cursos, eu estudo muito até hoje. Acabei de comprar um curso de neurologia. Mano, o cara é um porre, não entendo nada. Eu falo, enfim, então é desse jeito, gente. É desse jeito, né? Mas, enfim, voltando ao QI, é. como Mas que Mas é dá isso, gente, lógico que dá, super dá. O que acontece quando as pessoas às vezes falam assim, eu posso deixar né, de ser? Um, né, um, ter, um Ter um diagnóstico né, de, um, de, um, de, um, de um rebaixamento intelectual De você ter isso como uh, Uma questão mesmo sua Você tem um, um rebaixamento intelectual Você tem um comprometimento intelectual O que acontece é o seguinte é, E às vezes, alguns casos Que eu avalio, às vezes eu confesso Que eu fico às vezes, em cima do muro Por quê? Hum. Se eu tenho todas as funções Cognitivas funcionando hum. De uma forma alterada ou imatura, hum. vamos chamar assim. Hum. Praticamente impossível que o QI hum. daquela pessoa na hora que eu for fechar ele não vai estar tá abaixo da média. Porque uhum. se a atenção tá baixa, a memória tá baixa, a linguagem tá baixa, o, uh, o motor tá baixo. Na hora que você faz isso, entendeu? Uh, você vai fazer a, a somatória e jogar isso, a gente aprova o zumbis para chegar, ou vai no um adulto. Mas assim, vai dar, vai dar um comprometimento intelectual Só que a gente tem que saber muito bem Porque aí por isso você tem que analisar o todo numa avaliação Qualitativa só, por exemplo, aplicar um VISC né, E você com isso, você não chega em conclusão nenhuma Por quê? Porque vamos supor ali, né? Que o VISC está com o um rebaixamento intelectual Eu tenho que ter avaliado, né? Feito outros testes, avaliado tudo por quê? Se eu chego a essa conclusão que as funções como elas estão alteradas e por isso aquilo tá dando um rebaixamento intelectual, na hora que você estimula e aquilo começar a melhorar na criança, ela sobe e dependendo da de onde estava aquele nível, chega num nível mediano. Lógico, se você, assim, aí quais são? Aonde que eu começo a ver assim, DM, abaixo de 70, porra. DM é deficiência mental, né? difícil que eu vou chegar às vezes talvez num nível mediano Mas se provar, que vai subir, vai Que vai melhorar, minha irmã, vai. Né? Eu tenho uma irmã com síndrome de Down Então a minha irmã, por si só, ela tem um retardo mental né? Ela tem síndrome de Down Isso é uma característica, um fenótipo deles Então, uh, uh, é lógico que ela tem Mas, por exemplo, eu já fiz duas avaliações na minha irmã E a minha irmã foi super estimulada a vida inteira Ela é mais velha do que eu então, a última vez que eu fiz, inclusive eu tive um super problema, porque a minha irmã, ela é campeã mundial de natação. Então, ela representa a seleção brasileira. ela tá na É mesmo, brasileira. não sabia dessa, Ju. não sabia Ela é viada. Claro. então ela viaja legal, o mundo inteiro. Ela vai para as Olimpíadas. E aí, que uma lindonas. vez, um dos campeonatos que ela tava, ela já tava lá fora, mas O pessoal uh, deu uma brecada, porque falou que ela não tinha um laudo de deficiência mental. Oi, amigo, ela tem síndrome de Down Aonde que ela precisa de um laudo? Eles não queriam deixar ela nadar Mentira E aí, pânico geral, minha mãe precisava mandar documento para eles Mas a última avaliação que eu tinha Feito da minha irmã Ela já estava tão estimulada Que o QI dela tava 75 75 é limítrofe ali Que legal não E é aí o não é mais não retardo nadar É Então. Eu falava, mãe, manda o primeiro Mãe, manda o primeiro Ai, tô Senão... toda arrepiada Tô toda arrepiada Então, então assim, ela saiu do retardo mental ela... Por causa é... das estimulações Caraca, olha, quase falei um Mas você. ela tem um QI de 75 Então é um QI limítrofim. Entendeu? Que é um QI que muita gente tem, né? Um QI que ok, é baixo, mas não é retardo. Okay. Não é retardo. Okay. Então, é médio, baixinho. Então você tem baixíssimo, essa coisa é da função dando esse retardo, mas lógico que também legal. tem o retardo como primário. Então Ai, é, isso amei. é difícil, difícil, saber quando é um retardo que está sendo secundário a essas funções que estão ruins. Né, e ou quando a gente tem o retardo mesmo como primária, que ele é o diagnóstico, ela tem mesmo comprometimento intelectual. Que é, legal! É, é, eu não sei muito explicar como é que eu consigo fazer esse diferencial. Eu brinco que às vezes a minha, a minha análise da avaliação é quase cartas de tarô, eu vou juntando e vou entendendo todo ali. É, é, é, mas eu consigo saber quando tá como secundário ou quando primário, entendeu? Uhum. Mas de qualquer forma, eu sempre falo, gente, bora intervir. Pouco saber agora se é primário, se está respeito é das funções. Aí. Eu preciso estimular é. de qualquer jeito. Então vamos lá. É a Thaís, estimular. a está falando a avaliação. É, a Thaís está falando em estimular. Ter a memória ruim e precisar anotar tudo. Pode ter relação com o autismo. Com autismo? É. é Mais provável com IH do que com o autismo. Mais provável é com déficit de atenção, né? Do é. que com o autismo. É. A não ser que o autista tenha déficit de atenção associado. Mas, é, é. mas não que olhando isso, você pensaria logo de cara num autismo. Não é o que a gente é mais clássico quando a gente pensa nas características, né? É, então, é. é o que eu pensaria logo de cara. Como é que são os resultados de memória para autistas? Então, nos, é engraçado. Nos psicodiagnósticos. Porque, assim, uh, na grande maioria das vezes, eles tendem a ir melhor na parte visual, tá? Sim. Então, é. Tanto... Tanto que eles, assim, a memória é muito boa, né? Isso é uma das coisas que os pais relatam muito numa primeira consulta, por exemplo. Que quando mudam um caminho, eles sabem, decoram um caminho e aí eles já ficam chateados se muda um caminho para ir até algum lugar. Uh, se tá faltando uma peça, eles sabem e procuram, né? Então, a memória, de fato, é uma função... Que normalmente está preservado no autismo, principalmente memória visual, né, Julia? Exato, exato. Então, essa parte do visual deles tende a ser muito bom, é o que a é. gente chama, que eu chamo de, de via de acesso, para a gente poder acessar, né? Tanto para trabalhar com eles, quanto para poder conversar, enfim, explicar alguma coisa, é. usar essa via, é uma melhor é. via para eles. entendeu? Tem mais relação com Sim. déficit de atenção do que com o autismo. É. Até, né? É, porque, uh, mas também, por outro lado, tem 80% das pessoas com autismo tem déficit de atenção associado Então, talvez, pode ter, mas mais por causa do déficit de atenção, né? É, é. Então, é. O que acontece? Assim, e aí, assim, eles tendem a ter uma memória boa Acontece uhum. que, o que que às vezes eu vejo na avaliação, hum. tá? Hum. É, às vezes... Uh, essa memória no sentido de aprender, memória hum. barra aprendizagem, aí às vezes uh, dá pau, vai? Nesse sentido. Hum. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, que é isso que eu falo, né? Existe um, um processo, que até explico isso no curso. Então, para eu aprender, primeiro eu tenho que prestar atenção. Depois que uhum. eu presto atenção, a função uhum. executiva começa a trabalhar. A uhum. função executiva tem que organizar o que eu escutei, tem que classificar o que eu escutei tem que fazer uma associação com, com, com alguma coisa sua do passado. Então, para todo mundo que está aqui tá está entendendo o que a gente está falando, vocês estão fazendo associação o tempo inteiro com coisas que vocês já leram, já viram, que a Maíra já falou, que vocês já viram em outro lugar, porque senão fica difícil compreender o conteúdo que está entrando. Isso é a função executiva, essa capacidade de associar, correlacionar, classificar, organizar. Então, você presta atenção depois você organiza essa parte de função executiva, aí você consegue compreender esse conteúdo e aí ele vai para sua memória. Então, uhum. às vezes, sim, eles têm uma boa memória, mas acontece uhum. que eles deixam, às vezes, essa memória de férias, eu falo, porque o processo anterior não ocorreu, né? Uhum. Então, o conteúdo nem chega, às vezes, ali, nem é armazenado, entendeu? Porque ele não passa por esse processo. Sim, sim, é. é bem comum, né, Ju? Por causa da pandemia, muita gente tem falado que uh, tem justificado atrasos de crianças Por causa da pandemia, então eu vou te dar um exemplo, tá? Eu levei o Theo numa, numa médica esses dias por um negócio nada a ver, só para uma avaliação nada a ver E aí eu, né, estimulo o Theo assim, loucamente, todos os dias eles imaginam, né? no que é o teu tadinho do teu estimula o tel desde que ele estava na barriga juro por Deus desde que ele estava na minha barriga eu fazia a troca de turnos com ele eu apertava eu esperava ele apertar quando ele chutar daí quando ele chutava eu apertava de novo é muito daí louco ele chuta que a gente faz né eu... <risos> enfim bom daí a médica falou assim nossa mas olha ele tem uma interação boa para a idade dele, né? Ele já fala algumas palavrinhas para a idade dele, ele tá, tá bem para a idade dele, né? E não é aí no... a médica, a pediatra falando para mim assim: "Não é normal, tão normal a gente ver as crianças da pandemia", porque meu filho, é um filho é um bebê da um bebê da pandemia. Né? Então, é, não é normal a gente ver um bebê da pandemia tão bem desenvolvido assim, porque os bebês da pandemia estão com atraso. Eu falei, doutora, a senhora tem que tomar muito cuidado, porque quando você fala isso para uma mãe, ela pega e fala assim, ah, então o atraso do meu filho é por causa do bebê da pandemia. E não é verdade, né? É. Porque hoje a gente sabe que uma enquadra, 54 crianças, tem autismo. Aí, uma em não sei quantas, tem um déficit de aprendizagem, uma em não sei quantas tem uma deficiência intelectual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque e tem a ver com a pergunta aqui do Gu. E... É porque aí Uren. as pessoas às vezes acham que então não precisam, às vezes, procurar uma intervenção. Não procuram... Exatamente. Não, está acontecendo mesmo. E porque pois muitas é. vezes os médicos dizem mesmo. eu Agora, desculpa! A, é assim a, a, a Nossa di... falou. A é, nova olha, justificativa é que é o bebê da pandemia, então se justifica atraso. Não se justifica não, não atraso é. nenhum. Não. Porque o bebê não ficou isolado Ele dentro pode, de um lógico, quarto. Ter sem acesso algumas questões, entendeu? Mas assim. Não causa, pelo amor de Deus. E aquela criança está parada. Sim, a Mari está a falando assim: meu Deus, coitada da pediatra, falar isso para a doutora Maíra. Cara, falou para mim, mano, para mim, né? Que é uma, é uma pediatra que não é a pediatra do meu filho, né? Não é a, a doutora Fátima Maravilhosa, ela é a. Uma pediatra que a gente foi ver Um negocinho de, um, de uma possibilidade de cirurgia Se precisasse e tal Mas não, não vai precisar, é enfim precisa. É uma, uma pediatra pontual E ela não me conhecia, cara Foi falar pra mim essa groselha, né? É. Então, surreal não, então, não. E, e vou a... te falar e, é, hum. Como pra mim, eu recebo também muito Pra essas questões do TVH, né? Eu, uhum. eu, eu nem falei, mas eu trabalhei muitos anos No ambulatório de TDAH e transtorno de aprendizagem Lá no Instituto da Criança Com o doutor Erasmo Casella Muitos anos Foi ali que aí eu também Uhum. Uhum. fechou meu, meu nome mais vinculado até isso porque a gente ficou muitos anos ali, né? Então, assim, eu recebo muito para avaliar né, crianças mesmo com essas questões, né? Com dúvidas do TVH. Então, a uhum. deu uh, de gente agora, na pandemia, pós-pandemia, e agora, nesse pós-ano passado. Porque... Uh, os pais ficaram em casa e começaram a ver, lógico, né? Os filhos muito mais desatentos, não trazendo atenção, não fazendo, da bagunça. Então, muitas, muita, né, muita gente pedindo para avaliar com essa questão. Será que meu filho tem né, um déficit de atenção? E assim, só pelos dados de história, você já começa a ver se é uma questão, né? De uma criança que realmente está desmotivada, ficou uma... Enfim, muito tempo em eletrônico nessa pandemia, mas assim são diferentes, né? Os, os os até o histórico, os dados de história, você vê que não tinha nada antes, entendeu? Então, esse caso é um caso que realmente a criança perdeu um pouco o fio da meada ali, entendeu? Nessa nessa pandemia que, que saiu tudo fora do, do, do, do, do, do eixo, entendeu? Agora, potencializa é. possíveis déficits, né, mas não causa, porque não a criança causa. não fica isolada não dentro causa. de um quarto sozinha, ela tá não em causa. contato social com os é. pais, ela não tá causa. em contato social com cuidadores o tempo não todo, causa. então não é. justifica não atrasos de, não jeito não, nenhum, né? de jeito nenhum, é, de jeito nenhum. é exatamente, eles podem, sim, e ter intensificado uma, uma questão de uma desatenção. Mas, mas que já, não é um já ia transtorno ter. transtorno de déficit de atenção. Um transtorno de déficit de atenção, você nasce, é genético. Você não desenvolve isso, entendeu? Então, você pode estar com um déficit de atenção. Isso pode. Eu, eu escutei uma vez, num dos congressos que eu fui, eles falando então, que muitas crianças que tiveram, sei lá, um uso excessivo de dois, três anos, absurdo, com eletrônico, eles desenvolvem muitos sintomas parecidos com uma pessoa com TDAH e que muitas vezes vem até esse diagnóstico errado quando eles olham só para esses, esses anos de vida dali, daquela criança e que você tira o eletrônico daquela criança nesse excesso? Ele volta né? ao normal. Ele volta ao normal. Mas ao normal. exatamente. Mas então não é o Mas, caso. Aí se o atraso um décimo, uma dificuldade, você não chama de transtorno. Não. Exatamente. E se o atraso se mantém, é porque é um transtorno. Precisa cuidar.